pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, senhoras e senhores, eu tô aqui para trazer para vocês o meu deck pós-atualização, meu Deus, quanto tempo depois da atualização você trazer esse deck, gordinho? Mas, finalmente, eu encontrei um deck que eu posso trazer para vocês, apesar de ser um deck muito difícil de você conseguir, apesar de ser um deck... Pra você aí que tá acima do nível 9, por aí, né? Mas eu sei que tem público pra essa galera e se você gosta de vídeos de decks mais avançados, fica aqui até o final que você vai curtir. Porque no finalzinho eu vou batalhar usando este deck que vocês estão vendo aí, que usa simplesmente a carta, uma das cartas mais utilizadas hoje em dia, que é o Gigante Real vocês podem notar, se você tá acima da Arena 7 aí, ou você tá na Arena 7, por aí você vai notar que o Gigante Real é uma das cartas mais utilizadas exatamente porque ela é uma carta que depois da atualização ficou muito forte e o meu tá nível 10, então eu acabei utilizando uso também os Bárbaros, uso também a Horda de Servos, uso o Mago de Gelo que a gente desbloqueou juntos mesmo que no nível 1 já é alguma coisa, uso o meu Choque de nível 11 que eu consegui, uso também os meus Esqueletinhos, os meus Guardas porque os Guardas, galera, quando ele você vai batalhar aí contra o Spark, que é uma carta lendária muito forte, contra o Príncipe... Então os guardas são... é uma carta muito boa pra combater. Além do que, eles combatem bem, por exemplo, um corredor, combate bem um mini peca combate bem peca pra caramba, porque ele tem duas vidas, digamos assim, né? Então as tropas que batem muito, elas... e, e que não batem em área, acabam ficando prejudicada contra os guardas. Mas você pode fazer alterações também. Lembrando que esse é o deck que eu montei. Essa torre inferno eu ainda tô experimentando no deck, eu ainda não decidi se ela vai entrar diretamente, mas eu uso ela ou o canhão, ok? E... A princesa de praxe é uma das melhores cartas do jogo, ela sempre tá na maioria dos meus baralhos, então eu sempre utilizo ela. Meu mago de gelo, mesmo no nível 1, ele cumpre um papel muito bom aqui de combater tropas aéreas, de combater outras tropas, e eu não acabo que mesmo no nível 1 eu, eu, eu consigo né, é, ganhar algumas batalhas com esse deck. Mesmo com meu mago no nível 1, tipo assim, eu, eu batalho contra cara que tem mago nível 3, e eu com o mago nível 1 acabo saindo muito na desvantagem, mas mesmo assim ele ainda é uma peça muito importante para esse baralho aqui, ok? Sobre as alterações que você pode fazer nesse deck, eu vou falar ao longo do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu quero mostrar pra vocês umas bata uma batalha normal que eu faço aqui pra vocês terem uma noção de como funciona esse deck aqui, ok galera? Vocês podem ver aqui que eu tô enfrentando um cara que é pau a pau comigo e tô enfrentando inclusive um cara que tá usando um tipo de baralho que é exatamente um baralho que dá um counter muito forte nesse baralho que eu tô usando que é o baralho dos príncipes com peca Esse baralho aqui, inclui. E Outros baralhos também que incluem tropas muito fortes e muito pesadas, por exemplo, esse baralho dos príncipes, ele acaba sendo uma desvantagem nesse baralho que a gente tem aqui do gigante real. Mas mesmo assim, eu tô, vou, vou ensinar a vocês como vocês acabarem aí contornando essa situação e conseguindo ganhar essa batalha, assim como eu consegui ganhar esse cara aqui, ok? Olha só, eu começo tentando surpreender meu adversário com meu gigante real, eu não consigo, ele vem com o príncipe e já consegue counterar. Aí ele vem com o cavaleiro, cavaleiro das trevas e... e... Princesa, eu jogo um choque no Cavaleiro das Trevas dele, já tiro o escudo do Cavaleiro das Trevas e jogo os esqueletos no meio ali da galera para eles exatamente é, combaterem aquelas tropas e já matarem a Princesa ao mesmo tempo. Depois eu coloco os meus Bárbaros e vou atacando com o Bárbaro e com o Mago de Gelo, ele countera muito bem com a sua Valkyria. E eu depois que eu, é, eu já juntei elixir, já fui juntando elixir para conseguir chegar lá com o mago de gelo e o gigante real ao mesmo tempo. então notem aí que o mago de gelo vai diminuindo a velocidade de ataque do meu gigante real, mas mesmo assim eu consigo praticamente levar a torre. agora a última porrada levei a torre e para me defender agora eu coloco a torre inferno. a torre inferno eu comecei a usar ela nesse deck exatamente pelo pelo fato de eu enfrentar decks contra golem contra Pekka. que são decks que é, meio que ficam que é difícil para esse meu deck que do gigante real combater. Então eu acabei colocando a Torre Inferno, mas contra outros decks de Gigante Real a Torre Inferno não é uma carta muito boa, esse que é o problema dessa carta aqui, porque a Torre Inferno ela não ataca o Gigante Real enquanto o Gigante Real ataca ela por quesito de distância, então você acaba ficando muito no, preju... na... no prejuízo aí. Vocês podem notar aí, ó, que ele vem bem forte ali, quase leva minha torre, eu coloco os meus bárbaros da forma ali mais, mais em cima possível das tropas dele, porque eles já chegam e já matam as tropas. Você pode ver também que esse cara não joga muito bem, na verdade, e ele coloca as tropas erradas para counterar as minhas tropas, então eu acabo conseguindo botar muita pressão nele, e é exatamente isso que eu tentei fazer durante a partida, colocar pressão, colocar pressão, porque como é um deck... Que gasta muita, muita mana, né? Para muito elixir para você colocar em jogo. Se eu coloco muita pressão, o cara não vai ter elixir para poder atacar. Ele vai só poder se contra-atacar. E exatamente foi essa a minha estratégia. Sempre quando eu fosse defender, eu tinha ali a Torre Inferno para fazer esse papel. Então, olha só. Faltando aí 10 segundos. Para terminar a partida de... realmente, ele consegue levar a torre do lado de direito. Que ele colocou aquele Cavaleiro das Trevas de nível 6. Que é uma carta épica de nível 6. Então já é pesado de, de, de combater. E eu combati ali aquelas duas princesas do lado esquerdo, agora ele vem com príncipe e cavaleiro do lado direito, eu combato com os servos e ele vem com o cavaleiro das trevas do lado esquerdo e com o corredor. Então, olha só, eu coloco o meu, o meu mago de gelo para diminuir a intensidade do ataque dele, ele fica quase consegue te deixar a minha torre abaixo de mil, ainda bem que eu tinha deixado a torre dele com aquele meu gigante real ofensivo com 400 de vida. E minha bateria está quase acabando. E depois que eu precisei, eu, eu, tudo que eu precisei fazer foi ter o gigante real na mão de novo e depois colocar o gigante real ofensivo. Uma vez que você quebra a torre, se você, você, você colocar o seu gigante real ali onde eu coloquei, ele já vai direto na torre do seu oponente. Então é uma estratégia muito interessante, uma dica que eu tenho para dar para vocês. Então antes que minha bateria acabe, vamos realizar o ataque aqui. Vamos entender como ele funciona. Eu não sei se vou, vou conseguir ganhar ou não. Eu realmente. Eu... Tipo assim, eu narrando as partidas, eu não sou muito bom, então eu vou tentar aqui, ó, o cara veio com a princesa do lado de lá, eu vou gastar meu elixir pra não ficar acumulado, coloco o lado esquerdo, o meu mago, e olha só, eu vou counterar aqui com o meu choque, beleza, e vou colocar o meu bárbaro ali na frente, pra matar aquelas duas cartas lendárias daquele cara ali. E vou colocar os servos aqui para ver se ele tem as flechas. Se ele gastar as flechas, os meus magos chegam. Ele gastou o choque, mas chegaram algumas tropas ali. Eu vou conseguir dar um certo dano na torre dele um dano até razoável. E vou colocar minha princesa para tentar defender esses goblins. Show de bola. Vocês podem notar que eu ainda não usei o Gigante Real aqui. Agora que eu tô com ele na mão e agora que eu vou preparar meu ataque usando o Gigante Real. A minha princesa eu vou esperar ela ser morta ali, porque ele deve estar tá preparando alguma coisa pra matar ela. Então eu vou ficar esperando a reação do cara. Olha só, eu vou colocar aqui... A minha Torre Inferno e o meu Mago de Gelo. Beleza. Agora a Torre Inferno vai conseguir matar o Mini P.E.K.K.A. Hum, caramba, o, Mini o cara congelou o meu... Ele jogou um choque no meu Mini peca Mas agora eu vou atacar com o meu Gigante Real, olha só. E olha só, eu vou chegar com o meu Gigante Real e com o meu Mago de Gelo ao mesmo tempo. Que é interessante. E como eu disse pra vocês... Vou colocar aqui o choque rapidão. Como eu disse para vocês, enfrento caras como giga, é, Mago de Gelo nível 3, enquanto o meu é nível 1, mas mesmo assim você não pode se intimidar por causa disso, galera. E olha só, 178 de vida na torre dele, e estamos na vantagem, uma vantagem muito boa aí. Colocar a minha princesinha aqui, e vou colocar os meus guardas para matarem esse corredor. Beleza. Vamos lá, matou, e isso, beleza. Mas mesmo assim ele conseguiu dar muito dano. Então vamos ver o que a gente faz aqui. Temos como fazer o combo, o combo tradicional de bárbaros e ordem de servos, que é um combo muito forte, muito bom. Colocar aqui essa torre inferno para defender. Vamos lá, boa. Vou, vou juntar elixir. Eu vou, não, eu vou colocar o meu gigante real, porque eu não vou precisar gastar 10 de elixir para destruir aquela torre dele. Poderia até colocar o choque para destruir. Vamos lá, o choque vai defender aqui o meu gigante. É, vou ter que acabar gastando o choque para defender ali. E olha só como o mini peca vai ficar counterado pelos, pelos guardas, galera. Porque o guarda tem a vida, então tem até um escudo. Então os mini pecas acabam... Eu tô conversando, eu, não tô, eu, tô, eu tô juntando ele tirar a toa aqui, mano. Calma aí. Vamos colocar o choque aqui, que eu já levo a torre, já acerta a princesa. Boa. Aqui agora, eu vou colocar meus bárbaros, porque eu vou ficar com tudo ali. Agora eu coloco o... Vou colocar meu mago de gelo aqui pra... Frear esse corredor. Vai frear o corredor. Não, não deu problema. Não deu, não deu. Mas vamos lá. A gente tá chegando ali na torre dele. Ele tem muita coisa pra fazer pra counterar. Vou colocar duas princesas. O que vai. Acabou minha bateria. Errou! Acabou minha bateria, cara. Acabou a minha bateria e eu perdi a partida por causa disso. Meu Deus, cara. Meu Deus! Véi, foi 10% de bateria, cara. Meu Deus do céu daqui a pouco eu volto para mostrar pra vocês o resultado galera então vocês viram a tragédia minha bateria acabou e vamos ver o resultado aqui vocês estavam vendo eu tava mostrando pra vocês a gente provavelmente tinha assim a gente tinha muita uma grande chance de ganhar a gente estava melhor do que o cara mas olha só a gente começou bem conseguimos levar a primeira torre primeiro do que ele enfim essas coisas acontecem mas eu acho que é a essência da, da, do deck, vocês entenderam. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira com, vocês, é, com esse deck aqui. Ele é um deck para você que tá aí é, nas arenas maiores, né? na Arena 7, em busca da Arena Lendária. É um deck que funciona muito bem, mas como qualquer deck você precisa treinar, você precisa é, entender como o deck funciona e você precisa né, treinar bastante, como eu, já vi, como eu já disse. Se você não treinar, independente de qualquer deck, você não vai conseguir subir seus troféus. Então uma grande dica para você que quer subir troféus, quer subir de arena, pegue um deck aí que você se, já se acostumou um pouco, pegue uma dica interessante que tem aqui no canal e treine com aquele deck treine bastante que por mais que o deck possa ter seus defeitos vocês viram aí minha derrota, é, por mais que o deck possa ter seus defeitos, o treino sempre garante um bom resultado, já foi mais do que comprovado isso, inclusive se você fizer um deck apenas com cartas comuns e cartas raras ali, já vai ser um deck, se você treinar bastante, você vai conseguir aí bater de frente com qualquer outro deck. O Jason, que ganhou o campeonato mundial, ensinou, meio que ensinou isso pra gente, né, porque o cara ganhou o campeonato, ganhou o torneio, o primeiro torneio mundial realizado, oficial ele ganhou o primeiro torneio com decks de gigante, arqueira, bárbaro, só cartas comuns e cartas raras, então espero que vocês tenham curtido a dica de deck, esse é o deck, espero que vocês tenham curtido mesmo lembrando que é, a torre inferno pode ser alterada pelo canhão e é isso, infelizmente eu perdi por conta da bateria cara, mas gastou 10% de bateria muito rápido, meu deus mas é isso, então é isso, mas é isso, então é isso, então é Uau! toda hora eu me repito, caramba velho Deixa seu gostei se você curtiu o vídeo, se você gosta dos conteúdos de Clash Royale. Se inscreve caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do canal. Falou, um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima. Não acredito que eu perdi essa. Oh!